Eu tomei um shopping com shopping hour, Freud também estava no happy hour. Eu tomei um shopping com shopping hour, Freud também estava no happy hour. Se mesmo sabiente Na sua vida quem pera É o seu inconsciente E a psique humana Se divide em três partes Super ego, ego, id Com muita animalidade Eu tomei O shopping com Schopenhauer Freud também Estava no Happy Hour Humana pulsão de vida Mas existe muito forte Uma força Tomei o um shopping com Schopenhauer Freud também Estava no happy hour O Manu se considera Desse mesmo sapiente Da sua vida quem impera É o seu inconsciente E a psique humana se divide em três partes Super eco, ego e de com muita agressividade Eu tomei o um shopping com Schopenhauer Freud também estava no Happy Hour Uma na pulsão de vida, mas existe Força destrutiva Que é a pulsão De morte O desejo represar Submisso à castração Que provoca O mal-estar Da civilização Eu tomei O um shopping Com Schopenhauer Freud Também estava No Happy Hour, eu tomei O um shopping com Jopen Hour Freud também estava no Happy Hour